Se é aquele tipo de pessoa que tem a visão embaçada, que olha para longe com o olho fechadinho assim e olha tudo distorcido, tá com astigmatismo, então usa a erva que eu vou te falar aqui depois da vinheta. Muito bem gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fito Energético e hoje a gente vai falar sobre astigmatismo e que planta usar quanto a fita energética para poder equilibrar essa dificuldade, essa disfunção visual que muitas pessoas têm, tá? É, se você não me conhece, meu nome é Luiz Mourão e junto com a Patrícia Cândido, a gente traz conteúdos de fita energética para todo mundo aqui, de acordo com pedidos aqui, quem manda é o freguês a gente está sempre olhando os comentários dos nossos vídeos e a gente espera né, a moto fazer a gentileza de não fazer barulho aqui para não atrapalhar a gravação e quando a moto não atrapalha a gente grava vídeos ao ar livre para poder falar para todo mundo sobre o poder oculto das ervas e como ela, ele pode ajudar a gente a ter uma vida mais feliz, saudável e próspera e ter o nosso campo energético equilibrado para que a gente gere sempre cada vez mais saúde então a gente catou nos comentários né? uma pessoa pedindo que fosse falado sobre astigmatismo, qual planta a gente poderia usar para poder tratar. Então é, é hoje né, que a gente vai fazer esse conteúdo. Fica aqui que a gente já vai começar. Então, gente, o astigmatismo ele é um tipo de doença, né não vou nem falar doença, é um tipo de uh, dificuldade que a gente tem quanto à visão, né, uma dificuldade, uma limitação visual que a gente desenvolve. Quando a gente está meio querendo tapar o sol com a peneira, sim, a gente está sendo meio... Preguiçosinho, a gente está sendo meio né, fujãozinho da verdade, porque quando a gente não quer olhar a verdade como ela é, a gente quer olhar a realidade de uma maneira distorcida, isso chega a ser tão forte que distorce a nossa visão do olho físico. Então, para a gente uh, conseguir eliminar ou até mesmo atenuar, né, primeiro a gente consegue atenuar para depois, dependendo do grau, uh, eliminar o astigmatismo do nosso dia a dia. Uh, apenas se a gente estiver disposto a ver a verdade da maneira como ela é É bater de frente, é entender a verdade como ela é, nua e crua E daí a planta da fita energética que nos ajuda a desenvolver esse tipo de comportamento É o açoita cavalo, que eu vou falar para você aqui agora Então, o açoita cavalo ele é muito comum aqui no Brasil, né, como um todo, em todas as regiões E ele tem esse nome de açoita cavalo porque ele é uma árvore né, Ele é uma planta que pode chegar a 30 metros de altura e no passado, ele era usado né, como a matéria-prima de fazer chicote. Quanto ao uso medicinal do açoita-cavalo, ele é tratado, né? Ele é usado em caso de tratamento de reumatismo e também em casos adstringentes. Então, para tampar os poros, para cessar a hemorragia, ele, às vezes, dependendo da pessoa, pode produzir mel de açoita-cavalo. Então, ele tem várias propriedades quanto à fitoterapia. Mas, o, o, o efeito do de do, do cavalo que nos permite, né? usar uh, esse poder oculto, o poder oculto da açoita-cavalo, que nos permite fazer e desenvolver o comportamento de enxergar a realidade como ela é, é quanto a fitoenergia da planta, que é o que eu vou falar para você agora. Então, antes da gente falar propriamente da fitoenergia da açoita-cavalo, uh, precisa a gente entender que na fitoenergética a gente tem quatro tipos de vegetais, quatro classificações quanto a energética. E o açoita-cavalo é uma planta que é um vegetal do tipo puro. Ele age especificamente em centros de energia que a gente tem no nosso corpo. E o açoita-cavalo está ligado com o nosso sétimo chakra, que é o chakra que está no topo da cabeça. É conhecido como chakra coronário, em sânscrito. O nome dele é Sarasrara, né, que é a, a lótus de mil pétalas. Um, e esse chakra né, está ligado com a nossa espiritualidade, com a nossa conexão com Deus, com a nossa conexão com o divino, com a nossa conexão com o todo, com o universo. E daí, qual que é, então, a propriedade do, do Açoite a cavalo que nos permite fazer enxergar a realidade como ela é? E o Açoite a cavalo ele permite o seguinte, uma conexão com Deus, porque ele é um puro do sétimo chakra, ele nos permite ver a verdade sobre a vida, aceitar a presença de outros planos espirituais. Ele ajuda também a entender a morte, né? conviver com Deus no coração e respeitar o divino. Aprender a conviver com outras pessoas, né? elimina o astigmatismo, então propriamente dito. Então a cavalo quando a gente usa ele, quando a gente ativa a energia dele, quanto a técnica mestra do verde-prata, ou com a primeira força do amor, que é a gratidão, a energia daquela planta, o poder do açoita-cavalo se torna disponível para a gente. Tudo isso que eu acabei de ler uh, se torna acessível para a nossa própria energia. E daí, dentro disso, dessas possibilidades, desses poderes ocultos do açoita-cavalo para nós, como que a gente consegue uh, incluir essa energia no nosso dia a dia? Eu vou trazer dois exemplos. O primeiro é o sachê, né, que já tem vários vídeos aqui no canal. Se você uh, procurar, pesquisar, fita energética sachê, Aqui no YouTube você vai encontrar no nosso canal a foi fazendo sachê da ansiedade, eu explicando sobre outras plantas que também dá para fazer sachê. Então o sachê, ele é uma técnica da FITO, né? que eu trouxe aqui um exemplo para você. Olha só, acho que na minha mão dá para pegar aqui um pontinho branco e aqui tem planta, aqui tem um composto filtro energético equilibrado. É óbvio que se você usar apenas o açoita cavalo, você vai conseguir acessar a energia dele de uma maneira um pouco mais leve. Para você ter o efeito completo do açoita cavalo, é preciso você montar um tratamento fitoenergético uh, equilibrado, né? Quanto à polaridade, daí a gente tem alguns vídeos aqui que podem. Ensinar só você dar uma olhadinha aqui no canal e encontrar ele. E também a uh, outra maneira de você usar e incluir o açoite cavalo na sua rotina é na forma de chá. Eu também já deixei gravado aqui um vídeo no canal da Fita Energética falando sobre o ritual do chá, mas o chá fito energético nada mais consiste numa infusão a quente. Geralmente aqui no Rio Grande do Sul, nesse país, Rio Grande do Sul, as pessoas costumam beber chá mais quente, mas se você mora numa região mais de uma temperatura mais elevada, você pode fazer infusão a frio é pegar água, né, colocar ali uma pitada de açoita cavalo, que eu tenho aqui para poder mostrar. né? Mas o açoito a cavalo é assim, ó, ele é desidratado, né, bem fininho uma folha, ele é aromático, então o chá ele é produzido com com gosto bom. E você pode encontrar isso nas ervanárias, nos, nas lojas de produtos naturais. Então a infusão da fita energética pode ser tanto a quente quanto a frio, que nem eu estava comentando. Para fazer a infusão a quente, você não ferve a água, tá? você só aquece ela. Em torno de 80 graus, você não precisa colocar o termômetro ali para medir, é só você olhar no fundo da panela. Começou a formar aquelas bolhas pequenininhas, já pode desligar, colocar o açuete cavalo e fazer a ativação do verde prato, da gratidão, que nem a gente explica aqui no canal. Ou você pode apenas pegar um copo de água, né? Colocar ali o açuete cavalo, água natural, sem, sem esquentar, sem ser aquecida, e fazer a energização igual, tá? Se você fizer o sachê, seja ele um composto né, equilibrado quanto à polaridade pelo método da energética, você faz um por dia, então esse sachezinho aqui você faz um por dia e a cada dia você troca. Se você fizer o chá do açoita-cavalo, aí você faz um chá, né, 200, 250 ml daquela infusão, a cada quatro horas, duas vezes por dia durante sete dias. Então, tomou de manhã, depois você toma no meio da tarde, tomou na hora do almoço, depois você toma antes de dormir, tem que ter um intervalo mínimo de 4 horas entre cada chá que você tomar. E daí você fazendo, tomando chá 7 né, dias, duas vezes por dia, você vai ter a capacidade, né, vai ter a oportunidade de atenuar e equilibrar o efeito do astigmatismo no seu corpo físico. Se você gostou desse tipo de conteúdo que a gente traz para você, deixa um like aqui. Se você não gostou, deixa um dislike, fala alguma coisa pra a gente, para a gente saber se tá no caminho certo de te ajudar ou não. E se tiver alguma outra dificuldade física que você queira ajudar das plantas para tratar aquilo, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar tá sempre de olho, tá bom? Meu nome é Luiz Mourão, prazer ter você aqui comigo. Um grande beijo no seu coração, muita luz e até o nosso próximo vídeo.